Não sabe, por exemplo, se o direito a, a ter EPI vai ser mantido. Agora tem, parece que, uma minuta de decreto. Não sei se o decreto já saiu, mas parece que vai ter essa minuta do decreto, um esboço, no qual suspende quase tudo e quase volta a ser como era em 2004 que era a minha previsão otimista, digamos assim, né, no qual mantém certas né, questões ainda, tipo 9mm mantendo, pode hoje em dia ir no clube de tiro, só que tu não vai conseguir tirar um CR hoje em dia, comprar novas armas e tudo mais. Está suspenso até o próximo decreto ou uma lei feita pelo Congresso, aprovada pelo Senado. Né, e com dois terços, porque eu acho que o Lula não vai sancionar uma lei tão fácil para o armamento. Então o que acontece? Uh, de maneira geral... A gente tem, vai, eu acho que a gente vai ter o armamento indo para 2004, como era naquela época, assim que o Lula 8 teve o início da campanha de desarmamento eu imagino que vai ter, muita gente vai ter que devolver fuzis, por exemplo né? qualquer coisa, 556 por 45 nato, 762 por 51 762 por 54 762 por 59 né? qualquer outro calibre assim que não seja arma de colecionador talvez o cara possa até manter a arma mas não vai ter a permissão de comprar munição né? então vai entrar como coleção a arma se bem que existem de, colecionadores de munição, né? Mas vai entender. E eu acho que essa galera vai ter que devolver. Eu acho, tô achando que isso vai acontecer. E eu tô vendo que tem gente, eu postei no, no meu canal dizendo, ah, que se eu for entregar, eu faço questão. Se, se eu fosse obrigado a entregar minha arma e não tivesse nenhuma outra opção, não pudesse, sei lá, ah, vou transferir para o sistema do sei lá, do Sigma pro Sinarme, do para Sinarm pro Sigma, vou alterar a minha função de atirador para colecionador, eu tivesse que entregar, fosse obrigado. Entrega, bem. Eu uh, entortaria o cano e soldaria ele, cerraria, né? comprometeria a estrutura do slider, uh, arrebentaria o striker, uma GLC no caso, cortaria as molas do recuo, né? daí eu remontava a arma, tudo bem bonitinho, colocava a ponta dela em um copo com água ou coisa do gênero, né? a ponta que tem o número de série, e levava ela no forno. Pra derreter tudo, ficar junto e provavelmente amassaria os carregadores. Motivo disso é, eu não confio no Estado, se é pra destruir a, a arma, que é essa que é a proposta do desarmamento, né? Eu não confio no Estado pra isso. Então tá, se é pra entregar, eu destruiria a minha. Né? Ah, mas foi, não sei o quê. Cara, é minha propriedade, né? Por mais que o Estado eu não reconheça, é minha propriedade, eu faço o que eu quero. Se eu tiver que ser que entregar essa porra aqui, eu entrego da forma que eu quero. Né? Ah, mas por que tu faria isso? Porque eu não admitiria. Digamos, terceirizar isso daí para o Estado, daí por questões de corrupção, de agentes dentro do Estado agindo fora da lei, vamos colocar assim, para não falar certas coisas que podem dar problema, essa arma acabar a ser desviada e acabar na mão de um criminoso que vai matar alguém, entendeu? Então, é essa culpa eu não quero carregar. Só dando esse, esse ponto, tá? Se é para entregar, vai ser nessas condições. E eu diria até para o resto da galera que tá preocupada com isso, eu vou dizer, pessoal, não se apeguem ao objeto. Não se apegue Se apeguem aos princípios. Se tu vai ter que pegar e entregar um objeto, vai ter que entregar um bem material, entrega ele nas condições. Tipo, ah, tem que entregar com todos os números de série, visível, não sei o quê. Beleza. Beleza. Tu não vai destruir o cano. Tu vai alterar ele um pouquinho, né? Pra que não dispare mais. Deu, daí tu vai alterar como? Daí o cara vai ter que tirar e colocar um outro cano. Beleza. Tirou e colocou outro cano. Mas tu cortou as molas. Então o cara tem que tirar e colocar outra mola. Mas tu cerrou o slider. Então o cara tem que tirar o slider. Tu quebrou o pino... De percussão da, da G2C Exemplo, tá dando um exemplo Com uma G2C, que tu arrebentou o pino que tem dentro dela Porque tu cortou o pino O cara vai ter que trocar o pino Tu amassou o carregador, ele vai ter que ter outros carregadores Daí tu derreteu todo o slide, a arma nem desmonta direito Porque tá tudo maçarocado Tu entendeu que então Essa arma é completamente inútil Em questão de valor no mercado paralelo? Tá? E aí tem muita gente Que pega e fala, ah não, porque A gente simplesmente declara perda né? declara a perda e fica com ela, não, beleza, é mais arriscado, motivo, não só tu vai estar tá com posse ilegal e porte ilegal, dependendo do caso, tu ainda vai ter cometido perjúrio, então são uma segunda camada de complicação. Então o que eu digo é isso, se é pra tu ser desarmado, então faça a questão de você se desarmar e entregar o um objeto destruído. Né? Provavelmente eles não vão pegar e dizer que isso é contra a lei, se tu de desfuncionar a sua arma, porque a ideia, justamente, do de desarmamento, se vocês veem a propaganda e tudo mais, que eles faziam naquela época que teve o plebiscito, que não foi respeitado, né? Que... E lembrando que quem desarmou foi a Polícia Federal, e se não fosse a Polícia Federal provavelmente seria o Exército. Tá bom, patriota? 72 horinhas, aguardem aí. Bem, se tu destruir, tu tá poupando o trabalho do, do governo, né? Olha só, tu deveria ganhar um prêmio por austeridade. <risos> então é isso, começa por esse ponto. Boa noite pra vocês. O pessoal pode dizer assim, ah, por que, que não tem o confisco geral de todas as armas de cara? Eles não precisam confiscar todas as armas de geral de cara. Eles simplesmente precisam pegar e deixar muito difícil você comprar munição, comprar novas armas, ir no clube de tiro treinar, entendeu? Então eles não precisam dar o um mãozaço. Isso não é mais o um modo operante da esquerda. Isso não é muito tempo eles simplesmente fazem uma proibição branda, eles legalmente fazem grandes incentivos para tu não ter, tá? Né? então o cara que quer ter vai ver a burocracia, vai ver o custo, vai ver todos esses problemas, vai, vai pensar, ah, não, não, não, não, vou fazer outra coisa, né, o cara que tem vai ter que afundar cada vez mais dinheiro nisso daí, né, e o pessoal que é, é ricaço, amigo do governo vai ter seus direitos, suas regalias protegidas, como sempre, né, então, a estrutura é essa. Porra, meu pai trabalha numa Taurus. Ele e meu tio foram demitidos hoje à noite. Cara, é o pior dia das nossas vidas. É. Infelizmente. Mas daí eu te pergunto assim, ó. Não, não, não quero cagar na cabeça do teu pai e do teu tio. Mas eles já estavam procurando emprego depois que o Lula ganhou? Ou, você, ou sei lá, na cabeça deles, no mercado de armas ia ficar super aquecido no Brasil. Tá? Ah teve o preparo ou não teve como vocês passaram no novo tipo sabendo que que poderia ter esse decreto que tá querendo sair isso aí é diminuir a venda de armas aqui no Brasil e se é três para a demanda lá fora não mudando a, a demanda a, tipo a oportunidade que eles têm de, de vender e de diminuir então você tem que pegar para manter as margens de lucro manter tudo mais tu vai ter que demitir gente porque tu não vai precisar produzir tanto O que o pessoal pensou teu pai teu tio saíram sei lá socando o cu dos outros de presente no Natal né? Fizeram um churrascão de fim de ano Ou eles já se prepararam, guardaram um dinheiro Tipo, pá, não vou conseguir achar um emprego a tempo Mas vou guardar um dinheiro É a pergunta que eu te faço, não pra tu pegar E apontar o dedo na cara do teu velho Entendeu? Mas é pra tu analisar Se teu pai fez isso, tu aprender com o erro dele Tá?